Aleluia. Nessa manhã eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Se fosse para ir embora agora, eu confesso que eu iria bem feliz com Jesus. Porque é muito bom estar na casa do Senhor, sentir a presença dEle, se alegrar na presença dEle. Saber que Ele é um Deus tão bom, tão maravilhoso, que zela e cuida do seu povo. Mas eu creio que o Senhor ainda tem muito para falar conosco porque é muito melhor do que louvar a ele é ouvir a voz dele e eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco através da tua palavra que essa sim é a que faz a diferença na vida do homem e da mulher essa sim é a que liberta aleluia abra tua bíblia no evangelho de João novo testamento evangelho de João capítulo 15 evangelho de João capítulo 15 iremos ler dos versículos 1 até o versículo 4 Evangelho de João capítulo 15 versículos 1 até o 4 vamos ler eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim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 porque esse texto é do nosso Senhor Jesus, é Ele quem está dizendo aqui que Ele é a videira, e que o agricultor é Deus, e que nós somos os ramos, e quando você lê esse capítulo 15, que vai até o versículo 27, você tem uma compreensão perfeita do que é estar ligado a Cristo, e o que também é, não está ligada a Cristo Quando o Senhor usou a videira Como uma árvore para ilustrar A questão do homem estar ligado a ele através de Deus Ele não escolheu a videira ao acaso Porque a videira, para quem não sabe Pode também ser chamada de vinha, de parreira É nada mais nada menos do que a árvore que produz Um fruto muito saboroso, a uva e a videira sempre foi muito usada para representar a nação do Senhor, a Israel. E ela era tão usada também naquele tempo em que Jesus pregava o evangelho, fazendo o teu ministério ali na terra, que ela também fazia parte até de uma ilustração numa moeda. Então o Senhor, ele tinha uma mensagem muito clara, muito limpa. Não é à toa que quando ele começava a ministrar, quando ele começava a pregar, multidões se aglomeravam para poder escutá-lo porque a mensagem que ele trazia era uma mensagem extremamente objetiva, de mostrar ao homem qual era o caminho da salvação. E a linguagem que ele usava era uma linguagem simples. E ao trazer o exemplo da videira, a árvore que produz um fruto saboroso, a uva, ele não usou apenas ao acaso, porque eu não sou da área da... Agricultura Que compreende tão bem a respeito de plantação Mas meditando um pouquinho, estudando um pouquinho a respeito desse assunto Eu procurei ver porque que o senhor usou justamente a videira Para ilustrar esse texto E ao começar a estudar sobre a vida, a vegetação de uma videira A primeira coisa interessante que eu li é que para alguém que quer cultivar videiras A primeira coisa que ele precisa ter é paciência porque não é uma árvore que simplesmente você planta e em pouquíssimo tempo ela começa a dar fruto. Para ela gerar fruto e frutos bons, aos quais possam ser escolhidos para uma produção secundária, por exemplo, para uma produção de vinhos, tem que ter todo um cuidado. Desde a hora que planta até chegar no resultado final, que é o fruto. E ao continuar estudando ali sobre a videira, eu vi que o agricultor ele tem que começar tendo a paciência, porque é no mínimo três anos para ela começar a gerar vida. Durante três anos, que é o mínimo que um agricultor precisa fazer ali, é cuidar, ter os cuidados básicos com a terra, com a temperatura. E essa planta, ela começa a evoluir, quando ela começa a se enraizar. E o que eu achei interessantíssimo estudando sobre a videira, é que num determinado momento, como ela começa a crescer, começa a evoluir, o primeiro tratamento que precisa fazer nela, é justamente pegar o tronco e fazer vários cortes. Ferir. É tanto que esse processo é chamado de choro da videira. Porque aquela árvore que ainda é jovem, Começando a se erguer, ela precisa ser toda talhada, receber vários cortes. E aquilo que está gerando dentro dela, que é a seiva, começar a sair. E dali, começar a gerar vida naquela árvore. E ao ler isso, num site sobre ciências, sobre vegetação, eu comecei a pensar... Jesus disse que quem era a videira? Ele. E quando a gente começa a ler a Bíblia e ver o que, que Cristo fez por nós, nós paramos para meditar que Ele não usou esse exemplo aqui à toa, porque quando você abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, Isaías 53, 4 e 5, diz assim, Certamente...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 Foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo a videira verdadeira. A videira para começar a gerar fruto, ela precisa ser ferida. E quando nós olhamos para o sacrifício da cruz e meditamos como Cristo doou a sua vida, a forma que Ele se ofereceu por amor a cada um de nós, já começamos a entender por que precisamos estar ligado nele. Porque essa seiva que alimenta os ramos de uma videira, Trazendo para a nossa linguagem, ao entendimento cristão Essa seiva é nada mais, nada menos do que o sangue do Cordeiro Que foi lavado naquela cruz do Calvário Para mostrar que eu e você só temos vida Porque primeiro não foi nós quem o amou Mas foi Ele que nos amou Doando a si mesmo Indo até o final Sem medir nenhum esforço por mim e por você e ao continuar meditando ali sobre a vida da videira, o ciclo de vida de uma videira, após acontecer essa parte que é chamada de choro, onde ela é toda cortadinha e a seiva ali começa a brotar, a esparramar sobre o tronco, começam a nascer os primeiros ramos. E essa seiva que está justamente sendo regada por fora da árvore, ela começa a fazer com que está dentro do ramo, começa a sair para fora porque ele recebe o alimento por fora abastece de nutrientes por dentro e o que está dentro do ramo começa a sair o broto, porque antes de chegar na uva tem o broto depois tem a flor e por último chega o fruto e mais uma vez eu comecei a pensar porque Jesus usou o exemplo da videira quando o homem se achega a Cristo, ele entende que esse sacrifício de Cristo é algo real, é algo que nos faz estar ligado a Ele. No momento que o homem reconhece quem é Cristo na vida dele, aquele sangue que foi derramado no Calvário, começa a ser derramado também em seu coração e começa a alimentar você, a nutrir seu coração com aquilo que nenhum alimento da terra nutre, que nenhuma água dessa terra nutre, que nenhuma pessoa de melhor autoestima nutre com boas palavras. Começa a preencher um lugarzinho no seu coração que ele é dedicado somente ao Senhor. E esse lugarzinho que está dedicado no teu coração, que é deixado para ser preenchido por Deus, ele começa a ser preenchido pelo Senhor no momento que você reconhece o sacrifício dele na cruz por amor a ti, e o que, que acontece quando o homem reconhece o grande sacrifício vivo de Cristo Jesus? Aquilo que estava dentro dele, que não fazia gerar vida nele, começa a brotar, começa a gerar, começa a existir uma nova vida, quando nós lemos a Bíblia, Principalmente nos evangelhos, no novo testamento É sempre clara a mensagem Que quando o homem está em Jesus Nova criatura é Como é permitido uma pessoa que já viveu Igual tem muitas pessoas que só se convertem aos 60, aos 50 anos Que já viveu tantos anos de vida se tornar novo Ser uma nova criatura Isso só é possível através de Jesus Cristo Que é aquele que retira todo velho homem e faz uma nova criatura. E através dessa nova criatura, faz gerar vida. Porque dessa nova criatura, vai vir outros para conhecer a Jesus. E continuando a ver sobre a videira, essa árvore de tanta paciência. Quando ela começa a ter os seus primeiros brotos, a gerar vida a mostrar que dali vai ter aproveitamento isso também não é um processo que é da noite para o dia gera o broto e no outro dia já tem uma flor e no outro dia já tem um fruto não aquela raizinha lá do tronco que já tinha no mínimo 3 4 anos que estava sendo cultivada ela precisa ser abastecida de nutrientes e esses nutrientes ele tem que chegar até o finalzinho do ramo porque se o ramo não estiver com Completamente nutrido, o broto que surgir, ele não tem capacidade de gerar fruto. Ele simplesmente pode ficar no broto. Mas se aquele ramo estiver completamente abastecido, completamente nutrido pelo tronco da árvore, ali continua a geração do fruto. Vai vir um broto, vai vir um período que vai florescer. E após florescer, vai nascer o fruto. E quando eu paro para pensar o que é ter Deus na nossa vida, o que é ter Jesus na nossa vida, nós somos literalmente ramos. Precisamos estar nutridos da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Porque não adianta as minhas mãos. Estarem nutridas para eu chegar aqui nessa casa e estar tá disposta a trabalhar, se o meu coração e a minha mente também não estiverem nutridos, porque tem muita gente que chega na casa do Senhor com aquela alegria: ai, ah, eu quero trabalhar, eu estou disposto a trabalhar. Aí você pensa assim: está bem abastecido, porque as mãos dele estão prontas. Se é para varrer a igreja, ele varre, se é para ajudar a montar o evento, ele ajuda. Mas de repente se ele ouvir uma palavrinha que não o agrada, aquilo lhe dá um pontinho ruim no coração dele. E aquelas mãos que parecia estar tão nutrida, ela começa a enfraquecer. Porque junto dessa mão tem todo um corpo. E a nutrição tem que ser completa, para que tudo funcione corretamente. Você está começando a entender... O que é que o Senhor está nos falando nessa manhã? Não adianta você querer entregar a tua vida a Cristo e não deixar que Ele derrame a sua seiva sobre todo o seu corpo, sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre os seus pés, sobre as suas mãos, sobre a sua cabeça porque quando Ele se ofereceu por amor de nós, Ele não ofereceu apenas as suas mãos, Ele não ofereceu apenas os seus pés, Ele se ofereceu por inteiro, e Ele não merecia aquela cruz, quem somos nós? Para medir qualquer dificuldade em nossa vida, quando calculamos o peso da cruz que Cristo carregou, para provar que Ele ama a mim, ama a você, de maneira especial, ao qual nós lemos nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16: Amou de tal maneira, não tem nenhuma palavra assim para achar que amor foi esse. Então quando paramos para pensar o que é ser ramo, está ligado na videira verdadeira que é Jesus. Paramos para entender que precisamos deixar esse sangue vivo ser derramado sobre nós por completo. Não adianta chegar só aqui, não adianta chegar só aqui. Precisa chegar por inteiro, porque ele não se ofereceu por partes, ele se ofereceu inteiramente. E a mesma coisa sou eu e você. Não podemos estar aqui com o coração dividido, metade no culto, metade nos problemas que deixou em casa. Metade meditando no louvor, metade pensando no que você vai fazer ao sair por essa porta quando você for oferecer um sacrifício ao Senhor, faça como Ele, ofereça por inteiro, eu tenho um problema, eu acredito que você também tem, às vezes não é só um, é mais de um, mas se eu chegar aqui, entrar por essa porta e ficar pensando, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não estou me oferecendo por inteiro porque na hora do louvor possivelmente vai ouvir várias vezes levante a sua mão e por vergonha você acaba levantando ou então até por desejo você já estava de mão levantada o que eu estou querendo dizer igreja, é que não adianta na hora do louvor você se derramar mas no momento que o louvor parar você começar a pensar no que você tem para resolver, se você entrou aqui para oferecer um sacrifício, uma adoração perfeita para o Senhor, se entrega se entrega, porque é só isso que ele precisa ver Corações verdadeiramente derramados na presença dele Porque o Senhor tem prazer O Senhor tem prazer em ver um filho seu se derramando na tua presença Não é à toa que quando você lê lá em Salmos 34 Você, você vê o que tem escrito O Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito Eu acho isso tão maravilhoso porque no caminho para a igreja, todas nós no mesmo, no mesmo carro, ouvimos a Suede na dúvida lá, qual hino ela cantaria, qual hino ela cantaria. E ela mesma fala, ah Sara, se for para eu pregar eu não vou, não, eu não sirvo para isso, agora para cantar eu vou. Eu só chego lá, mal do rapaz do Senhor e canto. E vocês viram aqui, não viram? Isso é porque a é Suede? Não. Porque essa casa não é de Suede, essa casa não é do pastor Chagas, essa casa não é minha, essa casa não é sua, essa casa é do Senhor. E quando o Senhor está na direção, o caminhar, o desenvolver é dele. Então Suede, se a gente fosse olhar pelas nossas mãos, realmente a gente não fazia não. Mas quando a gente deixa ser nutrido do pé à cabeça, a gente deixa o Senhor... Trabalhar, Porque nós sabemos que o que vem dele é perfeito Ele não olha para a gente se a gente fala uma boa língua, um bom português, um bom inglês Ele não olha se você tem faculdade, se você não tem Não estou dizendo que não precisa fazer Só estou falando que o Senhor não nos mede dessa forma Então nós também precisamos parar com isso se eu sou um ramo e estou ligado nessa videira, se você, você, você é um ramo e também está ligado nessa videira, deixa a seiva do Senhor te alimentar do pé à cabeça, porque quando você deixa, você está nutrido, e quando você está nutrido, você está cheio, cheio de quê? Cheio do Espírito Santo, aleluia, aleluia. cheio da presença do Senhor. E quando nós ramos dessa videira verdadeira, estamos cheios do Espírito Santo, o que, que é que começamos a produzir? Primeiro florescemos, porque a flor ela é símbolo de beleza, é tanto que muitos esposos gostam de chamar a esposa de minha flor, minha rosa, minha margarida, a flor que ele gosta... Tem até hinos que fala a respeito do Senhor, né? Já achei uma flor gloriosa. Então a flor, o florescer, é sinal de beleza. Lá na videira, na plantinha, quando o ramo está todo nutrido, ele brota, depois ele floresce. Nós, ramos da videira verdadeira, quando começamos a brotar, eu entendo que é quando o nosso coração, ele começa a estar tá aberto, é quando a gente não começa a medir a nossa força, o nosso padrão, quem eu era, entendeu? Para de se acusar, para de dizer, ah, mas eu já fiz isso, eu não posso estar tá ali, você pode sim, porque foi por amor a você que Cristo morreu numa cruz, naquele momento que Ele se entregou, ele não mediu quem era eu, quem era você Porque nós não somos nada Nenhum de nós na face dessa terra merece nada Mas o Senhor nos amou primeiro Então quando esse broto começar a nascer no teu coração É quando você vai parar de se medir Quando você vai parar de se medir pelas palavras ruins que você escuta Isso é o broto e quando você começar a florescer, é porque aquele brotinho ali começou a gerar vida. Começou a ter a presença do Espírito Santo. E quem tem a presença do Espírito Santo é como uma flor. De longe você olha, você enxerga a beleza. Você para, você diz assim, meu Deus, que coisa linda de se ver. É o florescer na vida do cristão. É estar cheio. Cheio do Espírito Santo de Deus Após a videira florescer, o que, é que acontece com ela? Ela já se alimentou o ramo por completo Foi cheio da seiva, saiu o broto Do broto virou uma flor E após a flor vai vir o que? O fruto Vai vir um fruto na videira é começar a brotar as uvas. E outra coisa que eu achei interessantíssimo estudando sobre a videira, é que cada uvinha, quando você pega um cacho de uvas, tem muitas uvas ali. Cada uva, ela só existe porque cada uma foi flor. Porque tem muita planta frutífera que ela só precisa de uma flor para gerar um fruto enorme. Mas a uva, apesar de ser tão miudinha, algumas né, tem umas maiores, mas cada uvinha daquela no cacho foi uma flor. Para se tornar um fruto completo. Aí mais uma vez o Espírito Santo fala conosco. É preciso florescer. É preciso estar cheio da presença do Senhor É preciso ser abastecido pelo Espírito Santo do Senhor Porque quando nós somos abastecidos pela presença do Senhor Olha o que acontece Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5 versículo 22 Cada uva no cacho foi uma flor quando estamos cheios da presença do Senhor, a gente não vai florir só na primavera. Nós precisamos florescer em todo o tempo. Porque o resultado de uma florzinha é um pequeno fruto. E quando você lê em Gálatas 5, versículo 22, diz assim. Mas o fruto do Espírito é... Para quem está acompanhando, Espírito está com o E maiúsculo. Para quem não sabe disso ainda, quando a Bíblia escreve Espírito com o E minúsculo, se refere ao nosso Espírito, o Espírito que o homem possui. Todo homem é corpo, alma e Espírito. Porém, quando a Bíblia traz Espírito com a letra maiúscula, é o Espírito que só vem do Senhor. Então o fruto do Espírito que vem do Senhor é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Contra essas coisas não há lei Ou seja, é fato Quem tem, tem o fruto do Espírito. Ai, irmã Sara, mas como é que eu vou florescer? Eu estou vivendo num deserto, uma sequidão tão ruim. Não consigo ver o um manancial. Não consigo ver nenhuma poça d'água. Não consigo olhar e ver nenhuma pequena nuvem. Enxergando que vai cair água no meu deserto. Como eu vou florescer Olha igreja A gente nunca vai saber Se a gente tem paz Se a gente não estiver vivendo na tormenta Porque se eu estou Num ambiente extremamente confortável Por que, que eu vou entrar numa situação ali de conflito? Não vou Eu sei que eu tenho paz quando eu estou num ambiente de tormenta Aonde a tormenta não me atinge Não porque eu sou melhor Mas porque o Espírito Santo está em mim E é Ele que produz paz Para cessar a tormenta como eu vou saber se eu tenho alegria? Se eu estiver num ambiente triste Se eu estiver num ambiente que não é para produzir alegria A situação não envolva alegria Aí eu vou ter alegria? Não, você não vai ter não Mas se você tiver o Espírito do Senhor Ele sim vai começar a florescer num momento de tristeza Vai gerar alegria no teu coração E esse fruto vai ser compartilhado com quem precisa se alimentar dele porque a Bíblia nos diz que na casa do Senhor, até a tristeza, ela, ó, salta de alegria. Então, se eu sou ramo dessa videira, se eu chegar num lugar triste, é para eu trazer a alegria. Se eu chegar num ambiente onde não tem amor, não é para eu chegar e botar lenha na fogueira. É para eu trazer o amor. Se eu chegar num ambiente onde não está tendo mais esperança, é para eu chegar trazendo a alegria Não porque eu, eu, a Sara, eu, você É a pessoa alegre, a pessoa amorosa Não, eu e você não é nada não Não é nada, não se engane Quando alguém te elogiar demais, não seja mal educado Obrigada, mas deixa isso com Deus Porque quem faz essas coisas na nossa vida é o Senhor Nós seres humanos, nós somos inclinados para o mal se deixar, a gente não quer escolher fazer o bem para o outro. Ah, mas eu sou bondoso. É? Você é capaz de tirar da sua boca e dar para o próximo comer? Hum? É capaz? Você é capaz, pelo menos, de dividir no meiozinho? Falar assim, então tá, eu não vou encher minha barriga, mas meu irmão não vai ficar com fome? Então eu vou comer um pedacinho e o outro pedaço ele come. É isso aí que o Espírito Santo faz. Ensina a nós que é ruim, ruim, ruim. Isso é bom. A produzir frutos de? Bom. E fruto de fidelidade então? Ó oh, frutozinho difícil A gente tem hora que ajuda uma pessoa por tempos oh. Parecendo ali que é uma amizade fiel Maravilhosa O dia que verdadeiramente você está numa situação impossível de ajudar A pessoa nem reconhece Mas é por isso que você vai deixar de ter frutos de fidelidade? Não porque se você deixar, você só está provando que o Espírito Santo nunca produziu esse fruto em você. Porque a gente só é posto na prova para mostrar o que tem dentro da gente. Não é nada além disso. Se eu passar uma vida toda regalada, tendo tudo o que eu quero, que dia que eu vou dar valor? Olha o que aquela menina mais linda falou aqui na frente. Olha a emoção dela ao falar. Porque andando por aqui ela não vê isso. Aqui nós vemos muita abastança, tudo, muito. Isso é bom, isso é maravilhoso. A quem dera, se em todo lugar fosse assim, não tivesse muito. Mas quando chega no ambiente com a outra realidade, bate aquele choque de conflito. E é nessa hora que você precisa florescer para que os frutos comecem a brotar, comecem a nascer. Esteja ligado na videira verdadeira que é Jesus. Quando a gente lê aqui que ele corta, eu entendo que esse corta é a poda. Porque a Bíblia nos diz que o Senhor ele é rico em misericórdia. E lá em Lamentações 3, 22 está escrito. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então nessa ilustração de Cristo... Quando diz que o ramo que não está produzindo fruto, ele corta. E o que tem fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. A linguagem para mim é muito clara. Quando fala que ele corta, é a poda. É aquilo que ele precisa tirar da nossa vida para que possamos também florescer. Nós precisamos disso muitas vezes a gente tem hora que se começa, começa a envolver em certos ambientes com certas coisas que se o Senhor não vir dar aquela tesourada aquela tesoura bem grande jardineiro a gente vai se perder quando você continua lendo lá sobre a videira nesse mesmo capítulo que nós lemos no 15 lá no 6 diz assim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 o ramo seca quando o ramo seca olha para as árvores quando o ramo está seco alguém precisa pegar lá uma grande ferramenta de jardinagem e cortar? ele mesmo está sem vida ele cai da videira ele cai da árvore e no momento que virou um gravetinho só serve para quê agora? para vir lá lenha para queimar, é o mínimo que pode aproveitar então o Senhor ele não te corta não te lança fora ele até te poda, ó. Vai te dando umas tesouradinhas. Pra ver se você acorda. E começa ainda assim, ó. Podou, tirou o que tá ruim, o que tá estragado. Alimenta de seiva de novo. Começa a brotar, começa a gerar fruto. Agora, se vier a poda, cortar. E você continua pegando erva daninha. Continua dando lugar pra insetos. Que comem toda a vida que tem no teu ramo. O que é que acontecerá contigo? É o Senhor que está te lançando fora? Não é não. É o próprio ramo que está escolhendo se secar. Não escolha se secar. Não escolha isso para a sua vida. Cristo é a videira verdadeira. Deus é o agricultor que joga todos os nutrientes... Tudo que você precisa lá na raiz. E quem se alimenta dessa raiz tem substância para aguentar tudo. Até mesmo aquele ventão que acontece aqui em algumas épocas de furacões, fica. Se tiver raiz, fica. Quando a raizinha é fraca, vai embora no vento. Mas a raiz que nos sustenta é o Senhor e essa raiz ela é maravilhosa porque ela é forte, é fortaleza e a videira verdadeira ela sempre vai ter essa seiva para fluir e se você for esse ramo ligado nessa videira você estará nutrido, abastecido, pode vir o vento o que for, pode demorar o tempo que for, porque a videira é conforme as estações, tem estação que ela está sequinha, não porque ela está morta, é porque é o período que ela precisa adormecer, precisa disso a videira, ela precisa ficar quietinha por um tempo com os ramos pardinhos, tem hora que eu e você precisa ficar quietinho também. E só deixar Deus agir. Só Ele agir. Porque na hora certa, volta a luz do sol. Volta a gerar seiva bruta. Volta a ter broto. Volta a florescer. E os frutos, uu, vem para fora. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Que Ele tenha misericórdia de nós. Que ele nos encha com teu santo espírito e que nunca falte em nossa vida o sangue do Senhor Jesus que é a seiva, que alimenta toda a nossa alma.